Bem-vindos, meu nome é Kerlyn Fistarol, eu sou psicóloga, moro aqui em Curitiba e eu quero compartilhar com vocês um pouquinho do que é o meu olhar, né? Sobre os momentos que todos nós vivemos de perdas, de mudança, de transformação, né? Então, eu costumo olhar para esses movimentos com um olhar de ciclos, né? Como se nós estivéssemos observando a, a natureza. Todos nós sabemos que constantemente a gente, como ser humano, é, vive muitas transformações, muitas mudanças e algumas dessas transformações, dessas mudanças, dessas perdas, elas acabam sendo um pouco mais dolorosas, né, mais intensas, seja a perda de um ente querido, muitas vezes a perda de um relacionamento que tenha sido bastante significativo para nós. A perda de um trabalho, né? Em função de alguma mudança, algo que possa estar acontecendo, a gente às vezes acaba saindo do trabalho que nós acreditamos que seria o trabalho do resto das nossas vidas. Muitas vezes também algumas mudanças muito fortes acontecem quando as pessoas se aposentam, né? E aí elas vão para um novo momento da vida onde elas não sabem muito bem como agir, né? Então, nesse sentido, eu falo que o fato é, diante das perdas, diante das transformações, o que era nosso conhecido, o que era um lugar seguro para nós, deixa de ser seguro, deixa de ser conhecido e a gente começa a se deparar com uma insegurança muito grande, um medo muito grande, o que que vai acontecer? né? Nesse sentido, muitas vezes a gente nega que aquela situação esteja acontecendo conosco. né? A gente não aceita, a gente fica com raiva, a gente fica com medo, a gente tenta negociar de alguma forma para tentar, muitas vezes, fazer com aquela situação que já era, né? É, que ela volte a ser como era antes. Mas a gente sabe que na vida não, não é possível que tudo volte a ser o que era antes, né? A gente precisa estar se transformando e aceitando esse novo. Só que antes da gente conseguir aceitar esse novo momento que a gente vai viver, a gente passa por um período, muitas vezes, de tristeza, né? de uma tristeza profunda, onde a gente se deprime, onde a gente quer só ficar em casa, quer ficar embaixo da coberta, com um chazinho quente, não quer ver ninguém. A vida às vezes perde um pouco do sentido, né? E por aí eu convido vocês a se observarem e também perceberem um pouquinho da natureza que nos cerca, né? Nesse sentido eu falo que olhar para a natureza Olhar para os círculos, olhar para as estações do ano pode nos trazer um grande aprendizado, né? Pode nos fortalecer e nos comportar. Muitas vezes, se a gente perceber a natureza, nós temos um momento de deixar ir, né? Que é o momento do outono, onde o que era deixa de ser, né? As folhas vão caindo, né? E tudo vai se transformando. Depois do, depois do outono, a gente tem aquele período, que é o período onde a gente acaba ficando um pouquinho mais recolhido, é o momento onde a gente acaba, muitas vezes, se sentindo um pouquinho mais triste. E nesse sentido, a gente pode fazer um comparativo com o inverno. Depois do inverno, a gente tem aquele momento onde tudo está renascendo, onde tudo está começando a florescer novamente. Se a gente se permitir perceber, a primavera está chegando. Passada a primavera, quando tudo está em plenitude, uma luz maior, dias mais compridos, dias mais intensos, a gente está vivendo o nosso verão, né? E passado o período do verão, começa novamente todo o nosso ciclo, outono, inverno, primavera e verão. Então, na nossa vida, os ciclos que a gente vive, né? muitas vezes, eles trazem esses momentos, né? os momentos de deixar ir, os momentos onde a gente se deprime fica um pouco mais tristinho, os momentos onde a gente percebe que existem movimentos acontecendo que a gente precisa reconhecer esses novos movimentos e se permitir aceitar isso e olhar para esse novo. E a partir daí, a gente pode se dar a chance e se permitir Viver um novo momento, viver uma nova vida, de uma nova forma, em um contexto que até então é novo, é diferente. Né? Muitas vezes eu uso um comparativo, que ele é bastante batido, talvez, mas é da lagarta. Né? A lagarta, quando está naquele momento de sofrimento, lá dentro do casulo, se debatendo, angustiada, triste, com medo, ela não sabe que ela vai virar uma borboleta. Então, muitas vezes, nós estamos vivendo alguns momentos de dor, de transformação, de mudança, de uma forma muito intensa, sem sabermos também que isso vai nos transformar, que isso vai nos ajudar no nosso crescimento, né? Então, quanto mais tempo a gente fica apegado à negação, a não deixar ir as coisas que nos machucam, a não se permitir, muitas vezes, sentir tristeza e chorar, né? Quanto mais tempo a gente fica tentando controlar o que a gente está sentindo, quanto mais tempo a gente fica é, buscando justificativas para negar ou para não aceitar o novo que já se instalou na nossa vida, maior é o nosso sofrimento. Então, nesse sentido, é importante que a gente respeite o tempo do nosso coração, que é diferente do tempo do relógio. Né, que é diferente, ah, daqui dois meses, daqui dois anos, daqui um ano eu vou estar melhor. Pode ser que isso aconteça em mais tempo, pode ser, que isso, pode ser que isso leve menos tempo, mas o importante é que você se perceba, que você se dê a oportunidade de confiar que como na natureza, na nossa vida de seres humanos, tudo também faz parte de um ciclo. Si, tudo também está em constante transformação. Então, confia e segue seu caminho. Espero que eu possa ter contribuído e que, de alguma forma, essa minha fala ajude você a ter um olhar diferente para esses momentos de dor, de transformação, que são psíquicos na vida de todos nós. Muito obrigada e até breve.